Olá amigos! Hoje vamos fazer umas bolachinhas. São as favoritas da Francisca, não é? São as bolachas húngaras. Portanto, vamos começar com uma chávena de açúcar. Dois ovos. Vamos mexer, Kika? Vamos mexer. Oh. Oh, oh, que foi? Vamos meter a manteiga. 250 gramas de manteiga. O que que eu gosto muito de manteiga, não é? Hum, que gostoso. Olha aqui, quer comer manteiga? Aqui Kika adora manteiga, não é? Hum. É boa a manteiga? Hum. É boa? Olha os amigos lá em casa a ver -te. Olha eles, olha para eles. Olha hum. aqui! Olha aqui! Então, não gostas? Mostrar-te com ovo não é bom, não é? Eu não quero. Não queres? Vamos ser muito bonitos, são bolachinhas, ah. Temos que moldar. Olha, os moldes da Francisca são tão lindos. Eu, eu, eu fazer, fazer corações, não é? Vamos juntando pouco a pouco a farinha. Sim. São 300 gramas, não é? Eu, E agora o pai vai meter uma colher de chá de fermento, que a mãe não consegue, não é? Muito grande. Muito grande. Olha, eu o pai sabe. O pai sabe. Já meteu o fermento, não foi? Sim. Hum. Pô, eu que é hum? que eu Hum? que que Não sabe o quê? É que eu não fazer bolo. Não sabes fazer bolo? Não. Então. O que é que eu faço? Como é que faz o leão? Eu. <risos> Não, não, não, não, não sacudas, não sacudas, vá a comida pelo ar. <risos> a mamãe vai buscar mais um bocadinho de farinha que está a precisar. Não, eu não, um não faças isso, Francisco, eu a farinha tudo por todo lado. É isso, não é? Parece que eu vou Espera aí vamos um bocadinho de moça. De, deixa aqui eu fazendo. Olha lá É Vai fazer aqui um coração. Uau! Olha! Ai uma estrela! <risos> que feixe! Vai fazer o coração. Agora o coração aqui. Não foi doceinho. Mãe, não foi doceinho. Um Sim. Ui, Já caiu é o ursinho. Já tá caiu o coração. Não, um o ursinho é que caiu. Vá lá buscar o ursinho, senão não querias fazer o ursinho. Não eu digo que está pinho. Foda, é muito calor. Está muito calor. Hein? Sim, está. Não, é. não. Não, não, é papá. Oi ao contrário, ao contrário, ao contrário não, já fizeste mal, já fizeste mal filha olha aqui, olha, não tem nada visto viste? a mamãe que fazer Cuidado. olha que então, lá mãe está a fazer o ursinho, deixa-te -te, calma filha. Aqui é que eu vou fazer a telha. Aqui que, é que eu vou fazer a telha. Vais fazer o quê? A tela. A tela? A tela. Olha aqui. Ai, a estrela. deixa <risos> Diga o babadinho. Hum? Ah, estás a pintar? É, olha olha. Nasce. As nossas bolachas já estão moldadas. E agora vamos levar ao forno a 200 graus, 15 minutos. de chocolate Ai, de chocolate chocolate é para as bolachinhas que fizemos, olha tão giras ficaram as nossas bolachinhas e já tem uma bolacha aqui dentro olha as bolachinhas estão prontas e agora vamos molhar as bolachinhas no chocolate uma beirinha só e colocar aqui para depois paparmos, está bem? E lavamos. É assim, coração. Olha assim. Tens que meter mais chocolate, filho. Faz oh, oh. um bocadinho sumítico. Olha. Uma beirinha só. Um, só. Hum. Ai, tu metes na boca e depois vais meter aí. Oh, ó, que não faças isso. Ah, tá. vamos hum. Vamos provar. Tu já provaste, não foi? Sim. Agora a mãe vai provar. Hum. Olha o pai vai provar também. Aqui hum. que eu vou provar. Aqui que eu provar mais. Hum! hum. hum. hum. Um hum. Hum. bom. Vamos desviar os meus amigos. Pá, tchau amigos, vamos ficar a comer borrachinhas, obrigada! Não se esqueça de like e subscrever, não é? Tchau!